Problema que você resolve dentro da sua área? Se você é um odontopediatra, ou se você é um ortodontista, né, ou se é um endodontista, que problema você resolve que a maioria dos pacientes tem que te procuram? Então comece falando desse problema. Ou qual é o desejo, se você é, trabalha aqui com reabilitação oral ou estética, qual é o desejo que os seus pacientes têm? Fale sobre esse desejo. Então, esse é um primeiro ponto. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu sou ortodontista, sou odontopediatra. Né? Existe um, um público que nós atendemos uh, muito grande de crianças e adolescentes nas nossas clínicas. Então, qual é o problema? O problema pode ser, por exemplo, vergonha ao sorrir. Ah, tem vergonha quando eu vou sorrir porque tem dente torto.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 Né, quem você é, se for um vídeo, você se apresenta, quem você é, não os diplomas, mas só o seu nome, que você é cirurgião dentista, ou que você é ortodontista, da, do consultório tal, se tiver um nome, ou da clínica X, e aí você vai falar sobre qual é a solução que você tem para aquele problema, ou qual é a solução que você tem para aquele desejo uma solução ou possibilidade de duas ou três soluções, ok. Terceiro, você vai falar quais são as consequências negativas de não fazer esse tratamento, de não obter essa solução que você é que está dando ali no momento. Então, consequências negativas. E por último, você claro não acaba por aí você faz uma recomendação no final isso pode ser escrito ou pode ser em vídeo tá tanto faz então vamos lá uma recomendação como assim uma recomendação Carla você recomenda no final aqui desse desse conteúdo de valor a pessoa procurar um dentista especializado na área se você que é especializado na área e você é que está falando desse dessa questão aqui, é claro que se ela achar que esse conteúdo tem valor para ela e ela entender a necessidade de procurar um cirurgião-dentista, ela vai procurar quem? Vai procurar você? Não vai procurar outro? Não vai lá no Google pesquisar e tudo mais? Pode ser que daí entre ali no seu perfil ali do Instagram para ver o que mais você tem lá. Né? Como se fosse ali a sua casa, o perfil do Instagram. Vamos, vamos conhecer um pouco melhor esse dentista. E aí você recomenda procurar um cirurgião dentista. Mais rápido possível. E aí você recomenda que ela compartilhe aquele conteúdo com os amigos. Isso é uma recomendação também. É um pedido, uma recomendação. Você deu um conteúdo de valor aqui e agora no final você pede alguma coisa. É o que a gente chama de reciprocidade. A gente dar, ou seja, oferecer algo para daí poder pedir alguma coisa e troca. É como a parceria ouro. É oferecer primeiro para depois pedir. E aqui, você nem vai pedir para agendar uma consulta com você, não. A sua recomendação aqui deve ser mais sutil. Porque fica bacana, fica legal, você não tá pedindo Ah, no final, agende uma consulta, ó, tá o meu Whatsapp aqui, agenda uma consulta aqui comigo. Você nem precisa fazer isso. Por quê? Porque o seu conteúdo está dentro da sua rede social. Então, aquela pessoa, ela gostou, ela se interessou, ela vai pegar, vai chegar lá nos comentários e vai perguntar: onde que é o seu consultório, doutor? Como é que eu faço para marcar uma consulta? E aí você começa uma conversa. Tá? Mas a estrutura básica é isso. Então, quem fala para mim, Carla, eu não vou para as redes sociais porque eu não sei o que, que eu publico lá, eu não sei o que fazer. Gente, olha isso aqui, ó. É simples. É tranquilo. Só que precisa fazer. E é o que eu falei: isso aqui é uma economia de tempo para vocês. Ao invés de ficar fazendo conteúdos ali aleatoriamente, sem saber ali por intuição, ouvir um dentista fazer alguma coisa, ah, vou fazer parecido, vou fazer igual o outro. Não, não precisa disso. Olha aqui faz o seu, é muito mais autêntico e tá aqui a estrutura, pode ser em vídeo, pode ser em vídeo, sim, pode ser em post, pode ser um carrossel, pode ser em vários formatos, o que é importante é você saber como atrair a atenção das pessoas,